Saudações, delícia. sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu bolso, o Caio Nobre vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso Sim, meus amigos, muitas coisas relacionadas a esse jogo delicioso estão surgindo aí pela internet afora e no vídeo de hoje nós vamos comentar aqui, rapaz, sobre um beta de Street Fighter 6 uma demo disponibilizada para o público aí, se vai ter e se tiver, quando será que nós vamos ter esse negócio eu tô com uma matéria muito legal aqui do site Wii PC, onde eles falam disso, trazem janela de lançamento aí desse negócio. Trazem histórico também do Street Fighter V, são muitas coisas legais que podem nos fazer pensar aí que a gente pode sim ter um beta, uma demo de Street Fighter VI no futuro, até que próximo eu diria. Então já deixa seu likezão, se inscreve no canal ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E não se esqueçam da Brasil Game Show 2022 que está chegando aí, acontece entre os dias 6 e 12 de outubro e nós do Melu estaremos lá todos os dias para poder dar um abraço em você, querido inscrito E também nós faremos sorteios aí De ingressos da Brasil Game Show Neste mês de setembro aqui no canal Principalmente nas nossas lives Então fiquem ligados aí Nesses conteúdos que a gente vai fazer que vai ser muito legal Então vamos lá, meus amigos Deixa eu mostrar para vocês o que que tá rolando Cara, aqui para vocês entenderem Eu estou aqui com a notícia do site O IPC Onde o título, né, a manchete Vamos dizer assim, eles dizem Versão beta de Street Fighter 6, o que sabemos, tá? Aí o próximo título de luta da Capcom está próximo E aí descendo um pouco mais aqui, eles trazem trailers e tudo Ó, quando foi a beta de Street Fighter 5? Sim, nós tivemos um beta de Street Fighter 5 antes do jogo ser lançado oficialmente pra todo mundo Eu mesmo não me lembrava disso, tá? E aí vamos ver aqui algumas informações, ó, pra gente poder matutar um pouco também em 2015, quando foi. Quando Street Fighter V foi lançado, né? Também, anunciado um caso. Também houve um lançamento de beta oficial. Algumas coisas aqui estão traduzindo ao pé da letra, né, pessoal? Do Chrome e tudo. E aí eu vou ajustando. Ele foi lançado em 23 de julho de 2015, por 5 dias, e era exclusivo apenas para usuários de PlayStation 4. Já que o jogo ele saiu realmente como exclusivo de Playstation na época. Né? O Street Fighter 6 vai ser diferente. Ele já vai sair para todas as plataformas data de lançamento de Street Fighter 6. Vamos lá, ver o que eles têm para falar sobre isso daqui. Street Fighter 6 atualmente está programado para ser lançado em 2023, no entanto, as datas de lançamento permanecem especulativas no momento. Com o um vazamento anterior, observou-se que Street Fighter 6 pode ser lançado no terceiro trimestre de 2022. No entanto, durante o evento State of Play da PlayStation a Capcom revelou que o jogo será lançado no verão de 2023, no verão dos Estados Unidos no caso, que acontece ali por volta do meio do ano, tá? É, é melhor, neste momento, permanecer com especulações de fato e estar interessado na promessa do, do lançamento no verão, como a Capcom disse, né? Que coloca Street Fighter entre o segundo e o terceiro trimestre de 2023, como eles disseram aqui, né? Isso aqui realmente é algo interessante de se pensar, porque assim... A gente tava até comentando aqui no canal, já falamos em alguns vídeos Que a gente imaginava que eles poderiam trazer esse jogo para nós Ali mais para o início do ano Porque a gente sabe que o Resident Evil 4 Remake Tá com seu lançamento marcado para março, né? finalzinho de março, se não me engano, vocês podem me corrigir aí E aí, eles vão dar uma atenção muito grande para esse game que muita gente tá no hype para ele né? E aí o Street Fighter C a gente pensou que poderia sair, sei lá, talvez em fevereiro né? Antes do Resident Evil 4 ainda mas de acordo com o que eles comentaram aqui, eu não lembro dessa, dessa confirmação da Capcom no State of Play falando que seria no Summer de 2023 Se vocês lembrarem, comentem aí, não realmente, Kai, teve isso mesmo? Pá, deixa aqui embaixo nos comentários Mas isso daqui realmente, né, é um caso interessante de se pensar Porque se Resident Evil 4 tá ali mais pro início do ano e a Capcom vai focar suas atenções nesse jogo Realmente pode ser que eles deixem Street Fighter 6 para um pouco depois, vamos dizer assim, tá? E aí ó, a matéria continua, vamos lá meus amigos, descendo aqui um pouco mais ó. Janela do beta de Street Fighter 6 Dadas essas informações, podemos especular sobre quando poderíamos ver um Street Fighter 6 beta E a partir do anúncio da Capcom do Summer em 2003, né, podemos prever uma janela Eles dizem aqui é provável que o jogo seja lançado entre o segundo trimestre de 2023 e o terceiro trimestre de 2023. Portanto, uma boa janela colocaria o beta entre maio e julho e julho de 2023. Eu acho estranho, tá? Porque o Summer é mais ou menos ali pra julho, né? Mais ou menos julho, agosto, por aí. Então, sei lá, eu acho que o beta poderia acontecer antes Lá pra, sei lá, o jogo do Resident Evil lança em março Talvez eles colocassem esse beta pra abril Ou até um pouco antes mesmo, em fevereiro, não sei Pra já começar a colher informações, feedback da comunidade com relação ao jogo E já irem, e terem tempo, né? para poder ir ajustando com base nesses feedbacks. Embora não esteja claro qual é a linha do tempo da capa com o jogo, eles até ressaltam isso, né? Devido a maioria das informações serem suprimidas atualmente, no caso não serem tão divulgadas com relação ao lançamento, por enquanto, né? O que a comunidade pensa? Levando ao Reddit, algumas conversas foram geradas sobre o início de um beta e é bastante otimista que um beta acabe ocorrendo mesmo com base no que aconteceu com Street Fighter V. Aqui eles estão comentando que eles levaram essas informações, essa possibilidade de um beta do Street Fighter VI para o Reddit e muita gente, assim, acha que isso vai acontecer devido ao histórico que nós tivemos lá, onde o Street Fighter V teve um beta bem antes do seu lançamento, vamos dizer assim, saca? Então eu acho que é uma possibilidade realmente muito grande. E aí, cara, só trocando mais uma vez aqui para poder mostrar para vocês o seguinte, ó. Deixa eu até me ajustar a minha tela, que ela tá um pouquinho fora aqui, ó Se vocês repararem, eu tô aqui no site do Playstation Blog Que é o site oficial do Playstation, né? Inclusive, ó, The Last of Us Parte 1 aqui, tá bonitinho Aqui, ó, nós temos uma matéria de 2015, tá? Falando, ó, revelados os detalhes do beta de Street Fighter V para o Playstation 4 E aqui eles têm um texto Falando quais personagens estariam disponíveis, fluidez do gameplay, os estádios disponíveis também e tal E o período da beta que isso iria acontecer Ou seja, isso daqui é uma coisa oficial, mano A gente teve de fato um beta de Street Fighter V acontecendo Nós desfrutamos dele aí na época Eu não lembro porque tem muito tempo, mano Mas nós tivemos, tá? Isso daqui, como eu tô mostrando pra vocês, foi em 2015 E o lançamento mesmo do Street Fighter V Como vocês podem ver aqui, ó Aconteceu em fevereiro de 2016. Eu até pesquisei no Google aqui, ó, lançamento, pra poder ter a data exata, né? Então, assim, ele chegou bem depois do que foi ali o seu lançamento, né? A sua aparição da sua beta, no caso. Então, assim, manos, eu penso o seguinte: eu acho que seria interessante, e eu acho que a Capcom pode fazer isso dessa forma, eles trazerem um beta pra gente muito antes do seu lançamento oficial. Por quê? Eles já estão disponibilizando várias builds em eventos para galera jogar. A gente tem visto. Eles levaram build para Evo 2022, levaram para Gamescom, vão levar para TGS agora uma nova build com Guile, Jury e Kimberly. E tem um evento no final do mês agora que eu esqueci o nome agora me fugiu que eles também vão levar essa build. Ou seja, eles já estão passando por uma fase bem experimental do Street Fighter 6, levando essas builds aí para o evento. Eles não estão Necessariamente disponibilizando ali pra galera ter aquele acesso e testar o jogo e tudo mais e tal Bem a fundo mesmo para poder coletar informações precisas e poder passar pra Capcom Eles fizeram isso apenas pro IPES. que a gente até trouxe alguns vídeos aqui de alguns pro players jogando, comentaristas e tudo mais, junto com o próprio Yipes, né? São duas horas de vídeo que eles fizeram, deles testando os personagens Mas uma disponibilização para o público em geral ainda não aconteceu E com base no que eles têm feito, de disponibilizar essas builds assim pra, Em vários eventos pra galera jogar Eu não acho difícil que eles anunciem um beta tão logo pra gente Eu acho que esse ano não vai acontecer, Tá? Eles anunciaram uma beta de Street Fighter 6 para esse ano. Mas eu acredito que no ano que vem lá por volta de fevereiro, talvez. Tendo em vista que o pessoal daqui do, I, do IPC, né? É, disseram que no State of Play. A Capcom colocou uma janela de lançamento pro verão. De, vi, de 2023, no caso. Embora eu não lembre disso, né? Mas. É condizente, é coerente, vamos dizer, visto que Resident Evil 4 está em março A gente pode ter sim, cara, uma beta, uma demo de Street Fighter 6 aí Acontecendo por volta ali de janeiro, fevereiro, até mesmo próprio março, mano Mês de março que é o lançamento do Resident Evil, ali mais pro início deste mês, sabe? Que aí eles vão começar a colher informações da comunidade Pra gente poder ter o jogo ainda mais redondinho no seu lançamento A não ser que eles planejem, talvez, né? É, fazer mais de uma beta desse jogo Pra gente, embora eu acho que Não vai ser necessário, porque eles já estão colhendo Bastante feedback do pessoal Agora com essas builds, né? principalmente o pessoal lá Do Yipes, que jogou junto com ele Por mais de duas horas ali, aquela build Com os quatro personagens, então acredito Que uma demo só, que eles vão disponibilizar Com provavelmente, sei lá Uns cinco dias, igual aconteceu com Street Fighter V né? Que foi por volta disso aí Pelo que eles comentaram aí Eles podem fazer dessa forma sim Sabe, ali por volta de janeiro, fevereiro até início de março Disponibilizar uma beta pra nós, né Com mais personagens, óbvio Pra gente poder curtir Porque não faria muito sentido eles disponibilizarem um beta também Com quatro personagens só pra nós, saca? Eu acho que eles vão esperar mais anúncios aí Irem atualizando as suas builds para definitivamente ter um beta prontinho Pra poder disponibilizar pra comunidade Então, por isso que eu acho que esse ano ainda Não vai acontecer, acho que vai ser mais lá pro ano que vem Se acontecer antes, cara Nossa, eu vou ficar muito feliz, porque a gente vai poder criar conteúdos aqui, trazer conteúdo para vocês. Mas só nos resta esperar aí, meus amigos. O que, que vocês acham? Agora eu quero saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês pensam com relação a esse beta de Street Fighter 6? Eu acho que vai acontecer sim, para eles escolherem feedback da comunidade, ainda mais que eles estão levando várias builds lá para esses eventos, né? Então quer dizer que eles querem sim Colher feedback de comunidade E um vídeo que a gente trouxe aqui no canal recentemente Com o diretor e o produtor do jogo Eles disseram que um da, uma das coisas Que eles aprenderam com o 5 é Aquela aproximação com a comunidade Comunicação com a gente que gosta do jogo Então vai Cara, pra mim é praticamente certeza eu Não vou dar 100%, óbvio, até um anúncio oficial né Mas pra mim é praticamente 100% de certeza Que vai ter um beta, então eu quero saber de você aí quando, se vocês acham que vai ter o beta e quando isso vai acontecer Eu vou adorar os comentários de todos aí, meus amigos Espero que vocês tenham curtido esse videozinho Eu vou ficando por aqui, um beijo ó, pra todo mundo aí Não se esqueçam de deixar o seu likezão, tá? Se inscrever no canal e ativar o sininho Pra não a notificação dos próximos vídeos, principalmente de Street Fighter, beleza? Beijo pra vocês, até mais E fuemos, meus amigos